Você se senta em seu silêncio interior, telefones desligados, coluna ereta, apenas você com você mesmo por um tempo. Seu tempo, seu presente, seu mundo, sua verdade. Inspirando, vibrando, sentindo. Inspiração se unindo à expiração sem intervalos. Você relaxando mais e mais. Mais e mais. Mais fundo no seu interior. E você se abre para escutar esta canção. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Olam Mazelut. Ao som desse mantra você Olá, se expande... Olá, e conecta com as estrelas. Olam Apenas se permita senti-las esperando... Mudando de posição Olan no espaço. Mantir. Respire. Olan mazilut. Olan mazilut. Sinto brilhe a luz desse espaço sideral. Milhares de estrelas. Você aí respirando, dentro de você, se conectando a cada uma delas. Cada estrela é um mundo. Uma vibração. Você respira nelas. E à medida que você se permite respirar nelas, você também se permite espiralar com elas. dançar com elas. Você espirá-la, rodopia, e sua conexão com elas te permite absorver as vibrações de cada uma dessas estrelas. você percebe seu corpo vibrando e permite que esta vibração se intensifique e se estenda até o interior de suas células. Uma a uma, suas células começam a vibrar em uníssono com as estrelas. E nesta comunicação com as estrelas, nesta vibração, você começa a, a sua comunhão com esses mundos. À medida que você comunga nessa vibração e nesta realidade, lindos e tênues fios de energia conectam cada uma dessas estrelas a seus poros. Respire. Visualize essas linhas descendo, entrando pelos seus poros. E de algum desses poros, Chegando aos seus pontos de acupuntura. Apenas se permita visualizar isto. Crie isto neste momento. Enquanto você vai dando a sua permissão e criando, esses pontos se abrem. E se alinham aos mundos superiores de luz. Sua voz se une à minha. Neste som, enquanto essas conexões se estabelecem, se completam. Pontos de acampultura, seus meridianos se abrem para receber e processar esta nova energia. Você está ainda aí respirando, abrindo o seu coração, recebendo seus pontos e esses meridianos se alinhando, se abrindo para uma nova organização. Respire. Relaxe. Conscientemente, comece a aumentar ainda mais a vibração do seu corpo. Você pode aumentar essa vibração observando uma parte de seu corpo que está vibrando. Coloque nesta parte agora, vibre e expanda esta vibração percebida para todo o seu corpo físico. Simultaneamente a vibração das estrelas ao seu redor se conecta com a vibração do seu corpo, penetrando pelos seus poros, seus pontos, sua rede interna de energia conectada a esta rede estelar. Apenas sinta isto. Veja isto acontecendo. Enquanto você começa a escutar este som... nesta canção. É. sua vibração e essas linhas te unindo as estrelas e ao macrocosmos você escuta uma voz em seu interior ela te pergunta você se sente pronto para transmutar e transfigurar este corpo de matéria em corpo de luz? isso em seu coração. Se a sua resposta é sim, se está pronto para esta nova realidade, uma nova presença, uma nova forma de se perceber neste mundo da matéria, apenas se abre a esta verdade. Se o seu coração ainda não se sentir pronto, não questione isso. Apenas perceba e receba. Encha o seu coração de gratidão. Escolha uma boa música que faça alegrá-lo. E permaneça aí sentado. Esperando e sentindo a canção que você escolheu. Este é um tempo que você dedicou a você, apenas se permita aproveitá-lo, respire, se entregue, se abra, Seu coração está pronto e você continua esta criação mantendo a firme intenção de permitir todas as mudanças que estão chegando para você agora. Tenha consciência de que você é seu co-criador e faz parte ativa desta mudança. você expande ainda mais seu pensamento e une a sua voz, a minha voz repetindo com o seu coração Yod-Hei, Vod-Hei Eli, Eli, será comar em sofre Yod-Hei, Vod-Hei Eli, ele será comar em sofre Yod-Hei, Vod-Hei ele ele será com mais sofre e de rei vai de rei ele ele será com mais sofre e hoje rei de rei ele ele será com mais sofre e de rei vai de rei ele ele será com em sofre é ao som desses mantras você autoriza na sua mente e no seu coração todo o seu ser a se libertar do reino carnal, a entender e receber sua realidade de luz para iluminar o agora. Os mantras penetram todos os níveis do seu ser e mentalmente no seu coração você autoriza a transfiguração do corpo de carne em corpo de luz e à medida que você vai conversando com as suas células autorizando-as você percebe todo o movimento no interior do seu corpo apenas sinta isto Quais as partes do seu corpo estão sendo tocadas neste momento, liberadas, transmutadas? De que forma você se despe desse corpo físico de matéria e permite o seu corpo de luz brotar, surgir? Emergir de dentro dele. Respire. Sinta. Visualize. Autorize. Sua atenção se volta ao seu terceiro olho. Sua opinião. Este ponto atrás e no meio de sua cabeça. A sede da sua alma. Sua opinião e sua conexão com o mundo e com a linguagem matemática superior. E no momento em que você foca sua atenção na sua opinião. Você percebe. Três grandes estrelas destes céus em que você navega agora, chamando a sua atenção. Você percebe o brilho delas se intensificando e fortes linhas descendo de cada uma delas em sua direção, penetrando sua cabeça através do seu coronário. Elas chegam em cores diferentes. Uma linha em cor azul safira. Outra linha que desce de outra estrela em vermelho rubi. E por fim, uma linha cristal transparente. Elas descem pelo seu coronário até o interior de sua pineal. E dentro da sua pineal, elas ativam três pontos. Quando estes pontos na sua pineal são ativados e começam a reluzir nestas cores e nesta luz, você percebe que estes pontos se alinham em forma piramidal. Eles formam uma trindade dentro do seu terceiro olho. Respire nisso. Visualize essa pirâmide no seu terceiro olho e perceba, à medida que você se conscientiza disto, seu terceiro olho se transformando no olho de Deus. Um alinhamento de luz se instala agora. Você e os muitos reinos, as muitas estrelas, as muitas dimensões você e o Pai. Você, Pai. E apenas respire e relaxe. Do seu terceiro olho, a luz azul se expande. E nesta expansão, você percebe essa luz azul se multiplicando em diversos feixes. Cada um desses feixes... Penetra cada uma das suas células. Conscientemente, todo o seu ser está vibrando. E conscientemente, você visualiza essas células abertas para receber o mantra desta canção ao som desta canção toda a sua tabela elemental se abre você é testemunha da sua própria transformação da mudança dessa tabela elemental a mudança da sua vibração visualizar a sua tabela elemental se transfigurar numa tabela elemental superior de luz você percebe que todos os níveis de seu corpo estão sendo curados agora alinhados transfigurados você é ao mesmo tempo seu co-criador e a sua testemunha, a testemunha de sua transfiguração. É hora de conscientemente você deixar partir a memória antiga, as dores contidas no seu corpo. as crenças de alimentação, as memórias de doenças e dificuldades. Deixe-as partir. Respire. Depende da sua liberação, a conclusão da sua cura. Que a manutenção da sua cura em todos os níveis. Respire. Autorize. Libere. Testemunhe em todos os seus sistemas, sendo totalmente transfigurados. Essa luz azul que desce do seu terceiro olho implantando a nova genética um novo sistema à medida que esse novo sistema se instala e se torna verdade você sente o seu corpo físico cada vez mais e mais leve Você se sente levitando de tanta leveza. Corpo físico sutilizado porque você escolhe ir além. Apenas respire e permita que isso aconteça. Se pensamentos chegarem para te distrair, deixe-os partir. Se parte de você reagir, lembre-se que sua mente não sabe distinguir entre a sua imaginação e sua realidade. Ela manifesta o que você cria. Todo o seu ser silencia. Você fica aí apenas respirando e sentindo, tentando aprofundar ainda mais sua respiração, torná-la tão lenta quanto conseguir. Será com o será com Inspirações cada vez mais sutis, mais profundas, completas. Inspiração se unindo à sua inspiração. Dando tempo para sua completa transfiguração. Talvez você consiga alcançar apenas quatro respirações por minuto. Relaxe, se entregue. Descanse nessa energia. consciência ainda está focada nas estrelas que se conectam a você através dos seus poros dos seus pontos de acupuntura Novamente você visualiza uma grande rede de luz tantos fios penetrando os seus poros e suas células, quanto o número de seus poros e células, cada um desses fios conectando você com as estrelas dos múltiplos céus. A nova genética completamente ancorada. todos os meridianos bioquímicos e os limiares genéticos de seu corpo transfigurados. Através de você, toda a sua genealogia também curada e transfigurada neste momento. E nesta consciência você sente a presença interna do grande espírito em cada uma de suas células. Apenas respire. Vivendo em você. Novamente, sua atenção se volta ao seu terceiro olho, aos pontos de luz ali ativados dentro dele. O ponto cristal transparente se expande agora. Você visualiza ele crescendo mais e mais, se multiplicando em muitas direções, e do seu terceiro olho chegando à sua corrente sanguínea. A luz cristal transparente em cada vaso sanguíneo, em cada artéria, em cada veia. Através desta luz cristal, novamente os cristais de seu sangue, Se recodifica. Você visualiza e toma consciência de que eles estão sendo habilitados neste momento para ouvir e falar verdades superiores. Cada cristal de luz no seu sangue ouvindo e falando a linguagem da luz. Você conecta o seu laringe com esses cristais através da luz, cristal transparente que veio da sua opinião. E em voz alta você começa a mantrar: Mishia Mishishi, Mishia Mishishi. Mishia Mishishi, Mishia Mishishi, Mishia Mishishi. Me. Enquanto este som penetra nos cristais do seu sangue, os professores de luz que trabalham para a elevação da humanidade se conectam a você. Você se abre a eles conscientemente, em seu coração. E uma comunhão entre você e eles é selada neste momento. Você continua ainda mantrando mexia Mishishi. E enquanto você mantra, você percebe que eles se comprometem com você de agora em diante. Eles se comprometem em trazer a você a sabedoria e a linguagem da luz e você, em seu coração, se compromete com eles. A só falar nesta vibração das verdades superiores em suas relações físicas, em sua vida da matéria. Sinta este compromisso selado. Perceba o acordo que você firma agora com a Hierarquia da Luz, com a Linguagem da Luz. Os cristais do seu sangue tomando consciência deste acordo, ativados, realinhados, recebendo esta nova informação. Você assume agora ser a voz e o auralto da luz e da sabedoria superluminal em amor, humildade e alegria. E enquanto a sua respiração vibra nesta alegria, sua voz começa a mantra Melek Binayó. Melek Binayó. Meleque binaió, Meleque binaió, Meleque binaió, Meleque binaió, Meleque binaió, Meleque binaió, Meleque binaió, binaió, você silencia agora sente apenas sente todo o seu ser vibrando com essas estrelas você permitindo testemunhando E com a sua intenção, você começa a magnetizar poderosas formas, pensamentos que descem das estrelas e são implantadas no seu campo mental. Simultaneamente você mantra Shensheel Gebura, Shenshel Gebura, Gebura. Shinshoku pura. Shinshoku pura. Shinshoku pura. Shinshoku pura. Shinshoku pura. Seu corpo mental está agora totalmente energizado. fortalecido. reescrito. E à medida que o seu campo mental se eleva, você toma consciência de que você atravessou os portais da supernatureza. Todo o seu campo mental é um novo corpo de energia, uma nova comunicação um novo ser. Você respira profundamente agora enquanto você assume e aceita viver no nível da mente universal. Tão logo sua autorização consciente se instala Sua mente universal e seu laríngeo se conectam. Você se percebe transfigurando o seu laríngeo no laríngeo da mente universal. E você, como seu co-criador, a linha laríngeo, mente universal e os cristais já ativados em seu sangue no novo compromisso. Esteja aí. Você é parte disto. Crie isto, faça as instalações, testemunhe isto acontecendo, transmute, reescreva. Relaxe. Enquanto você começa a mantrar Kadum Rin, seu ser assume a imagem divina. Todo o seu corpo assume a semelhança divina do homem celestial. Cadumelo rim, Cadumelo rim, Cadumelo rim, Cadumelo rim, Cadumelo rim. Ao som do Cadumelo rim, essa realidade se manifesta como verdade para você agora. Cadumelo rim, Cadumelo rim, você acredita nisso? Não mais duvida. Porque você está visualizando isso. isso. Testemunhando isso acontecer. acontecer. Cadu meu rim. Cadu meu rim. Sinta. Cadu meu rim. Cadu rim. Relaxe. Relax. Cadu meu rim. Cadu rim. Se entrega. Cadu meu rim. Cadu rim. Você ainda está aí nesta rede multidimensional, ligado às múltiplas estrelas. Seu corpo aumenta a vibração a cada transfiguração ancorada e expandida. Se reconhece o seu poder de invocação. E do seu coração, você invoca agora pelo fogo do Espírito. Com as suas palavras, com a sua emoção. À medida que você invoca... Isto toma forma para você. Você visualiza esse fogo descendo diretamente da fonte do todo amor. Entrando pelo seu coronário, abrigando-se no seu coração. Este fogo entra e preenche seu ser. E à medida que ele se instala plenamente no seu coração, você percebe sete chakras além do seu corpo físico sendo ativados. E você se reconhece agora um ser de 14 chakras iridescentes, unificados, vibrando em uníssono com o seu coração. We kind of, yeah. Seu corpo físico já está transfigurado, reprogramado para fora do campo tridimensional da limitação. Seus poros, seus meridianos, sua total rede de energia. E o interior de cada uma de suas células se abre agora. E você visualiza todo o seu ser recebendo línguas de fogo. Elas penetram. Vindo da fonte, através dos mundos estelares, através do seu coronário, dessas linhas nos seus meridianos e cada uma dessas línguas de fogo traz um tipo de poder parafísico. Você apenas recebe, permite que esses poderes parafísicos se instalem para você. Enquanto essas línguas continuam a descer, você começa a mantrar baixinho em seu coração, Dematoi Shikaina. Dematoi Shikaina. Dematoi Shikaina. Dematoi Shikaina. Dematoi Shikaina. Você é a luz na escuridão. Seu corpo, um corpo de puro cristal. Você é crístico. O fogo dentro de você, reprogramando este corpo físico Dematois para fora Kainé. do corpo tridimensional da limitação. Tematoy shikaina. Tematoy shikaina. Tematoy Fogo de renovação Kainé. e transformação. Tematoy shikaina. Tematoy shikaina. Tematoy shikaina. Tematoy shikaina. Tematoy shikaina. shikaina. O som Dematose deste Kaina. mantra falado por você a partir do seu coração traz e incorporam em seu ser os 14 dons do Espírito Santo. Você está aí, vibrando, Dematose Dematose ativando Kaina. os seus 14 selos. 14 chakras nesses 14 dons do grande espírito. Uma nova árvore da vida é ativada dentro de você. Você visualiza esta nova árvore. Demos shikaina. E talvez você receba o sim do seu coração e da sua caindo. mente uma para começar caindo. novamente a calgar esta árvore, esta nova vibração, a árvore parafísica, além do mundo da matéria. Seu corpo de luz vibra em grande velocidade agora. E esta grande velocidade te permite subir a dimensões ainda mais superiores. Espiralando, você começa a vencer as barreiras do tempo e espaço, e este corpo de luz ressuscita em uma luz ainda maior. Supra Crístico. A luz superior à luz. Corpo da vida eterna unificado e conectado aos céus. <SILENCIO> Ao som desta canção você une a sua voz. Mi ra ay ramitim, mi Hamitim. ay Hamitim. O som da sua voz nesta canção, o novo corpo de luz substitui o seu antigo corpo de luz. Você percebe linhas tênues de energia conectando esta nova vibração ao seu corpo físico. E tão logo todas essas redes são refeitas e ancoradas, você percebe os seus pés de luz e os seus pés físicos entrando em uníssono? pelos reinos intraterrenos. Todo este novo ser se apresenta à Terra e é recebido pela Terra agora. Sua nova mente, sua nova genética, sua nova vibração. A terra se abre para te receber e você finca o seu ser transfigurado no diamante no centro da terra. Perceba a vibração do centro da terra enquanto sua voz silencia. Você conscientemente inspira toda a vibração da Terra para dentro deste corpo já transfigurado, de toda essa obra já ancorada. Enquanto você inspira a luz da terra para dentro deste novo ser que você é, sua atenção se volta novamente para o seu terceiro olho. E você toma consciência da luz vermelha, Rubi, deste ponto dentro da sua pineal se expandindo agora, inundando o seu cérebro, sua mente e seu laríngeo, chegando ao seu coração. Do seu coração às suas células. Que à medida que essa luz vermelha, rubi, se expande, você percebe todo o seu ser inundado por uma paz perene e inabalável. Você experimenta agora a paz supraluminal. Respire, sentindo a paz da mente universal. Apenas se permita. A paz que excede todo o entendimento. A paz inabalável. E nesta paz, você se reconhece e assume. Você simplesmente é. Você se levanta no seu pilar neste momento, sentindo ainda os seus pés dentro do diamante. Todo o seu ser e o seu corpo, nas múltiplas dimensões e mais uma vez você une a sua voz nesta canção.